Vai E na moral Isso é a batalha c na moral Isso é a batalha camoral Isso é a batalha cara A humildade é a essência, o respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha c e na moral Isso é a batalha c e na moral Isso é a batalha c é Então não meça as suas palavras Que seu final vai ser fatal Ué! Lembrei de arroz e feijão, mas meu freestyle o seu Nem mistura, cê não vai pegar né camarada? só que eu já trago a rima E minha boa improvisada, sabe por quê? Eu faço freestyle que sou calouro Cê falou de seta tá pra ganhar de mim Cê tá doido então, calma né Que eu pego assim, mas cê vai vir com a sozinha, ruim, Eu já mando a resposta, cê nem manda o ataque Já vou te frio, de te dando Até privac, mas calma que eu chego ah, tipo assim, eu falo até de chave, mas chego no sapatinho Até porque trutão, rimar não cê é vacilão Hoje eu sou tipo chave, abrindo o coração oh! Que bonitinho, abri o coração, vamos que vamos caralho oh, oh! A gente no futuro free, hip hop é união, irmão. Vai vendo, pega então essa visão. Cê vai vendo que eu propago aqui a minha vista. Cê vai vendo que eu faço free de improvisação. Sou especialista e amigo de risco da lista. E aí, a rima aqui é pronta. E sabe que aqui ela vai ser bem franca. Você é a chave que abre qualquer coração. Cê se fudeu, eu sou chabão, tô abrindo todas as trancas. E aí, e que cê incendeia? Eu vim pra as trancas, Você é a chave de cadeia. E? Direito de resposta: Não ataque do nosso mano feijão. Vai que vai, meu querido. Violentamente, 30 segundos. Vamos. Uh, uh, uh. Demorou, amigo. Você vai sentir aqui o ataque. Opa, disfarçou assim, ó vendo como ela é letal tá meu ataque Amigo, cê veio dar um papo de piripaque Cê vai vendo amigo que eu sou letal tá no ataque Cê falar de piripaque, não me ganha, nem usando hack Vai vendo Aqui a minha rima é boa Cê sabe que bate no peito, arrepia é boa aí a rima leva pro outro nível Vai me ganhar nem se você fosse o senhor incrível. Porque você não é, você é um mané Chegou na roda de rima, chegou de marcha é É, eu sei qual é, você não mandou bem E a sua rima é fraca, não vale nem um vinte Você vai vendo que eu causo a sua dor Não vale um vinte e não falo de pressão, eu falo de valor e... Caralho, mano, sem apoio, hein tio Vamos que vamos Direito de resposta do outro lado, formiga na voz DJ, fala pra ele Eita ah, E vai matar um é fraco, e você não que foi constante, cê quis falar de hack, te ganho em um instante, Você não vai pegar nem né, camarada, só que eu já mando minha rimeira morada. até porque eu faço freestyle e não te ganho nem com truque, não sou senhor incrível, só se for incrível Hulk, aí porque cê sabe que eu sou a muralha, até porque eu já faço freestyle e o seu é falha, até porque eu chego e sou retardado, não sou incrível, mas cê deve ser esquentado, mas então, fica suave que eu eu falei agora que eu chego de mansinho então se é meu filho corre bem rapidinho <risos>